What's up guys? E aí, galera? Como prometido, a gente está aqui para falar e contar como foi o nosso casamento. Sim! Primeiras impressões do casamento? Primeiras impressões? É. Cara, melhor casamento desse mundo! <risos> melhor noite da minha vida. É, vamos começar com uh, antes da cerimônia, o que a gente fez. É, você quer, você fala o que você fez, eu falo o que eu fiz, porque a gente tá não ficou bom. junto, né? Não, nós ficamos juntos, uh, ficamos no mesmo quarto, mas depois eu fiquei com meus padrinhos, né, e você com as madrinhas. E daí vocês demoram um pouco mais para se arrumar, né? É, a gente se encontrou umas 11 e pouquinho para começar a se arrumar e ficamos arrumando até as duas meia da tarde. É. <risos> e os homens ficaram prontos em meia hora e fica uh, todo mundo ficou uh, bebendo cerveja conversando relaxando um pouquinho é. foi muito gostoso e da, depois a gente foi uh, no lugar do casamento tirar as fotos é não aí a gente fez o nosso first look né ah é foi todo mundo lá para casa onde foi a nossa cerimônia e eu cheguei depois com meu pai de bug <risos> E aí o Brian tava me esperando de costas e eu cheguei e a gente se viu pela primeira vez. Aham, uhum, foi muito lindo. É, e as fotos, porque tem um monte de pessoas perguntando sobre as fotos, né? As fotos. Estão chegando. Gente, a fotógrafa tem que ver foto por foto, editar, luz e não sei o uhum. que, né? Não, ela não pode fazer isso em dois dias. Ah, é, eu tô muito animado também ver o um vídeo que o nosso videógrafo vai fazer também. Ah, muito animada. É, mas enfim, foi o first look, foi as, as, fotos. as fotos e o lugar, gente, eu não conhecia nenhum, nenhum lugar a pousada onde fica a recepção, a festa ou a cerimônia. Conheci os dois lugares bem antes do casamento. Um dia antes, né? Ah, é, e mas assim, eu amei. Ela, ela fez... Tudo certo com o casamento, foi, foi muito legal os lugares Não só eu né, minha, minha família, temos que atribuir minha tia e a Sheila aí Sim, sim 100% Mas daí o casamento foi em inglês e português o avó dela fez a cerimônia Gente, você já, já tá falando tudo Ai, desculpa. Já tá falando tudo. <risos> Como que foi quando eu estava entrando com o meu pai? Como é que foi pra você? Assim? Ah, quase chorei. É, ah, eu chorei. <risos> eu, assim, encheu de lágrimas e eu segurei, né? Porque apesar de estar com maquiagem para d'água, você fica com aquele medo de borrar. Ah. E... e, desculpa gente, dá para ver que a gente está muito cansado. Minha família estava aqui. Tua família tá aqui também O tipo, casamento O casamento faz mais do que uma semana Que a gente não dormiu É, a gente tem dormido tipo 5 horas por noite 6 horas no máximo e assim uh -huh. né, Tendo que ajudar todo mundo E festando e bebendo né é. Ficando com todo mundo o máximo de tempo Possível antes deles de irem embora A gente tá Mas todo mundo já voltou para os Estados Unidos Pelo menos minha família é. E agora dá para <risos> eu também Dá para descansar um pouquinho, relaxar Mas eu queria gravar esse vídeo Falando como foi o casamento Um pouquinho Depois eu a gente A gente pensou em Gravar o casamento Colocar no, no canal Mas é assim gente Tem um vídeo videógrafo profissional Para fazer isso Ele vai fazer um, um vídeo depois E eu é vou bem. Vou indicar vocês assistir O vídeo dele é, e assim gente, é, é que a gente tinha, a gente chegou logo antes do casamento, a gente tinha muita gente que a gente não via fazia dois anos lá, a gente queria curtir o dia do nosso casamento com a nossa família, com os nossos amigos, assim, última coisa que a gente foi pensar em colocar a câmera lá pra gravar, né, foi... Passou batido, no dia seguinte só que a gente foi lembrar, não foi nem mais tarde, foi no dia seguinte, putz, não gravamos, passou batido é. mesmo. Mas é, mas voltando para quando você estava tá, entrando, foi muito lindo, com seu pai e, e o lugar que, é, foi muito, muito lindo. Tudo era muito legal, da, da cerimônia, foi mágico, seu né? avô foi. fez muito bem nas, nas coisas, ah, é. tem, tinha um monte de gente que falou que choraram. Uhum. durante a cerimônia, durante nossas votos, né? É, um monte de gente chorou, pelo é. jeito. Mas, uh, mas era legal. Foi, foi, foi, foi muito, não foi tão longo, mas também não foi, tipo, chegou, foi, não é, foi embora, né? Acho que foi um tempo é. E a gente bom. foi embora com o buggy. É, eu cheguei o Luggy. Que bem. é muito difícil dirigir. Meu Deus. Ah, mas foi legal, foi legal. E depois a gente foi, na praia tirar fotos Mais fotos e vídeos e... Só de nós dois daí, né? Nós, dois. nós dois E depois é um costume entrar Na recepção, na festa Com os pedrinhos e Então entramos na festa Fizemos nossa primeira dança Sim. Um, Fizemos os discursos E agora vamos falar sobre a coisa mais legal Do, do casamento, a festa Que todo mundo Todo gente, mundo, nossos pais, os tô... avós Meus avós dançando funk, entendeu? Os americanos, brasileiros, todo mundo As crianças, Qualquer idade, crianças, idosos Todo mundo tava tava dançando por 4, 5 horas durante uh -huh. a festa né Todo mundo, tipo, a gente a festa começou mesmo às 9 da noite E foi começar a diminuir a 1 da manhã é. Foram 4 horas assim, ó a galera não saiu da pista, a pista ficou cheia As pessoas às vezes tinham que ficar em volta da pista porque já uh -huh. nem cabia mais né Sim Foi cara E tinha bebida suficiente para todo mundo, bar livre né é. ah, Caipirinha Muita caipirinha Cerveja, é. chate de vodka uh -huh. Tinha um momento que a gente voltou para o nosso quarto fazer um chate de tequila também <risos> É, foi os americanos, né, que a gente fez O pai do Brian É, o pai, ah, do Brian, pai que choque. nunca bebe nunca nunca bebe, mas ele bebeu E daí, então, todo mundo Estava se divertindo Bastante, foi A festa mais animada Do casamento que eu já vi na minha vida Aham, uh -huh. tudo bem Eu não eu fui muito, mas tô fazendo, Não tô falando isso só Tipo, porque foi o Nosso casamento, mas eu tô falando Realmente Todo mundo dançou muitas, muitas horas é. e... Não, tiveram acho que umas 30 pessoas que ou no dia ou no dia seguinte nos falaram que foi o melhor casamento que eles já foram né? é. uh -huh. e, e o negócio da comida, no fim que a gente não fez jantar sentado que foi foi perfeito Porque aí não tirou as pessoas da pista de dança, os garçons Sim. iam passando lá mesmo A galera, eu, eu me entupi cara, eu tive que abrir <risos> meu vestido uma hora pra respirar Porque eu tava assim, é. estu... nossa eu tava muito cheia de tanto que eu uh -huh. comi naquela festa <risos> esse cansado é do casamento aí é, faz tipo três 4 dias do casamento é. e tá então a festa rolou os doces a decoração a, a, a comida, comida bebida é. eu vou fazer depois aí no meu canal um vídeo falando sobre todos esses fornecedores que participaram no casamento falando dando uma, um feedback sobre eles para vocês para vocês também é. terem uma ideia um pouco dessas é. coisas e perto do da do pista da pista da pista da pista de dança o okay, que que tem na pousada? piscina uma piscina né então só foi foi uma hora de ma da manhã ah. que a gente pulou pela primeira vez na piscina De roupa e tudo, o Brian com uh -huh. a roupa dele e eu com meu vestido, cara, pulamos, pulamos mesmo e, Daí, até duas horas, até o casamento fechou, ou a festa acabou a gente ficou na piscina. Muito. cara, entrou o quê? Umas 40 pessoas na piscina, Sim. né? E tipo, uma... não foi entrar e sair. A galera ficou lá um uh -huh. tentão festando na piscina ainda. É, então, o Gavin entrou, a Lauren. Minha mãe entrou. Meus pais entraram. <risos> gente, foi Ai. muito. É, meus pais também entraram. Minha mãe uh -huh. e meu pai. Cara, foi. Foi a de verdade a melhor noite da nossa vida, né? Aham, uh -huh, foi. Foi melhor do que eu tava imaginando. Aham! Uhum, eu também. Eu, eu sabia eu que ia ser legal, gente, mas. É, eu, eu queria compartilhar com todos vocês essa noite, porque realmente foi, foi muito especial. Uhum. Algo que eu vou me lembrar para sempre. Nossa! Vou lembrar para sempre. sempre. E assim, se tem uma coisa que eu tô feliz é que a gente contratou videógrafo e fotógrafo para ter gravado, gente. Olha, porque. Na hora você falar, ah, vou lembrar para sempre, vou lembrar, mas passou muitos anos, né? É, é gostoso ter isso é. depois para lembrar, porque foi uma noite e, incrível. E a Kelly, nosso fotógrafo, é, ela falou depois, porque <risos> eles estavam lá durante a festa, né? Então quando 10 horas chegaram, a Michelle falou para ela, ah, vocês podem, tipo, festar agora, vocês podem parar de trabalhar e curtir a festa, e beber, uhum. e dançar, e tudo Daí, às 11 horas, ela voltou para tirar fotos porque a festa era tão animada, e, e ela falou que faz muito tempo que ela não... Não, é, tá... não, não ia num casamento tão divertido, né? Aham uhum. Ela não se aguentou <risos> Então, ela tava fazendo... <risos> tirando muitas fotos depois do horário que a gente uhum. falou para ela parar um, mas foi muito legal e valeu muito a pena viajar para Búzios, um, não foi fácil para os americanos, não foi fácil para os brasileiros de Curitiba, da, da sua família, mas realmente valeu a pena porque todo mundo estava lá para se, se fechar Festar. Se divertir. Ou se divertir. para festar. É, é. Para festar. Então, é um povo muito animado. Cara, amigos e família, obrigada vocês tornaram essa festa incrível também. Sim. E logo logo eu vou postar as fotos, logo depois, o vídeo do casamento. Então, vai lá no meu Instagram, Instagram dela, ou na, ou na minha página do Face, se vocês não têm Instagram. Uh, para não perder as fotos e o vídeo, porque... É, a gente até vai colocar vídeo no canal, mas isso vai ser depois. As primeiras fotos que a gente receber vão direto para o Instagram, né? Vão. Aqui no canal vem só depois. É. Então é isso. Vamos tentar responder suas perguntas aqui nos comentários, né? Uhum. Uh, mas por enquanto é isso. Talvez ela vai fazer mais um vídeo mais completa Uh, falando mais sobre casamento e quando o, o vídeo do, do videógrafo sai, eu quero fazer um vídeo reagindo ao vídeo né, uh -huh. edição. Ah, boa ideia, boa uh -huh. ideia uh, Então fica, fica ligado para essas coisas também Ah, e outra coisa, muito obrigado pelo todo mundo que, que deu presentes para a gente no site me casei. Um site onde você pode dar tipo uma mensagem ou você pode dar um presentinho de 5 a 10 reais para adiante. Um... É, a gente juntou quase 700 reais para a nossa lua de é. mel. Gente, muito obrigada, está ajudando muito é. na nossa lua de mel. É, nem dizer. falamos que a gente está em Maceió agora. É, né? Estamos no hotel em Massaió. Uh -huh, acabamos de chegar para lua de mel. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau. Tchau, tchau.